É a nova política. Na verdade, não existe a nova política. O que existe é uma nova forma de se fazer política. Por que uma nova forma de se fazer política? Porque a forma tradicional de fazer política deu. A forma tradicional de fazer política está associada à corrupção, está associada à dissociação do representante eleito do seu eleitor. Está associado a caixas pretas, está associada à apropriação do poder pelos partidos sem prestar satisfação para o conjunto da sociedade, Está associada à influência econômica, financiamento de campanhas e a um conceito de representação que já caducou. A nova forma de se fazer política é uma forma que elege a ética e a transparência como um compromisso permanente. A prestação de contas para o eleitor como uma responsabilidade contínua dos mandatos. Formas de financiamento de campanha que sejam cada vez menos influenciadas pelo poder econômico. Coisas, por exemplo, como crowdfunding, com a participação direta do eleitor do financiamento dos seus candidatos. A nova política, ela pressupõe uma participação muito maior do cidadão. Através das redes sociais, através das novas tecnologias, espera-se que o cidadão tenha um controle maior sobre os atos daquele que elegeu e vice-versa. Aquele que foi eleito não é apenas o representante do povo no Congresso, por exemplo, mas passa a ser um articulador e aquele que vocaliza o desejo do conjunto da população nos seus pleitos junto ao espaço da política institucional. Portanto, a nova forma de fazer política é uma forma visceralmente comprometida com a transparência, com a ética, com o eleitor, com a prestação de contas e com a participação permanente da população nos espaços institucionais uh, tradicionais. Tem muito mais coisa que vai fazer parte dessa nova forma de fazer política, como, por exemplo, consultas plebiscitárias. Quando vai se votar uma lei, antes de se votar essa lei, é possível hoje se fazer amplas consultas na população. Se o Código Florestal tivesse passado por essa consulta, certamente não teria acontecido o que aconteceu, porque a posição da população era completamente diferente daqueles que a representavam no Congresso. Portanto, a nova forma de fazer política, é usar as tecnologias a favor da transparência, é o resgate dos, dos valores fundamentais que devem fazer parte da responsabilidade daqueles que assumem cargos públicos e é um compromisso com a prestação de contas e com tudo aquilo que é feito em nome da população a favor da sociedade.